Olá guerreiros, olá guerreiras. Sejam bem-vindos a mais uma meditação guiada do canal Arte de Mudar. E hoje nós vamos trabalhar com a meditação guiada para a projeção astral. A projeção astral, ela também é conhecida como projeção da consciência. Este é um fenômeno onde a sua alma deixa o seu corpo físico por alguns momentos. Quando a pessoa consegue fazer isso, mas de maneira consciente, ela também consegue ver a si mesma e também o mundo sob uma ótica diferente. Nesta meditação guiada, nós vamos fazer uma prática que se chama Prática da Corda de Projeção Astral. Você vai imaginar junto comigo enquanto nós vamos Relaxando o nosso corpo. E no final, nós vamos mantralizar por alguns minutos o mantra Faraon. Que é um mantra que também ajuda na projeção astral. Preparado? Preparada para fazer uma viagem ao desconhecido? Então relaxe. Deite confortavelmente, lembrando que a ideia aqui não é dormir, mas sim entrar em um estado de sonolência, porém com consciência. Para começarmos, tome três respirações profundas em quatro tempos. Inale em um, dois, três, quatro. Exale em quatro. Três, dois, um. Inala em um, dois, três, quatro, inflando bem o abdômen. E agora exala em quatro, três, dois, um. Mais uma vez, inala, um, dois, três, quatro. Exala em 4, 3, 2, 1. Leva o umbigo bem para dentro, expulsando todo o ar. Primeiro, comece a relaxar o seu corpo físico, dando ordens para relaxar os seus pés, relaxar as suas pernas. Relaxar o seu quadril, glúteos, abdômen. Relaxe o seu peito, os ombros. Relaxe o seu pescoço. Solte todas as tensões dos seus braços, das suas mãos. Relaxe também os músculos do seu rosto, a testa. a bochecha, relaxe a pálpebra, separe um pouco os seus dentes, deixando a língua solta dentro da boca e os dentes semi separados, boca entreaberta. Visualize cada um dos seus músculos. Enquanto você relaxa, tente inserir um estado vibracional, como se um celular em modo de vibração percorresse todo o seu corpo, dos pés até a cabeça. Agora Imagine uma corda pendurada em cima de você, uma corda de luz azul brilhante, que sai do céu até o seu corpo. Tente segurar a corda com as duas mãos, porém, usando somente o corpo astral. Visualize o seu corpo astral, quais as cores do seu corpo astral, o corpo astral também pode ser o corpo energético, então visualize o seu corpo astral, as suas cores, esse corpo astral ele vai se afastando do seu corpo físico, um detalhe importante, é que o seu corpo físico não deve se movimentar. Deixe o seu corpo astral escalar a corda mão sobre mão, até atingir o céu. Faça essa imaginação, esse percurso subindo a corda lentamente. Lentamente, conciliando com respirações largas e profundas. Qualquer pensamento que venha atrapalhar essa sua projeção astral, simplesmente ignore e continue com as suas visualizações. Não deixe que a sua mente racional interfira nesta prática. Abra seu coração, abra sua mente e simplesmente deixe-se levar por essa corda de luz azul brilhante. Provavelmente agora você deve estar sentindo um formigamento no seu corpo, isso é super natural porque pouco a pouco você está deixando a densidade do seu corpo físico. Provavelmente você deve estar sentindo um formigamento no seu corpo. Isso é super normal, porque você está deixando a densidade do seu corpo físico. Enquanto você continua com todas essas visualizações, relaxando cada vez mais, subindo cada vez mais, Vamos mantralizar mentalmente o mantra um Faraon. Esse mantra é um poderoso mantra que pode te ajudar a sair em projeção astral de maneira consciente. Uma outra dica importante é que durante o seu dia a dia você esteja em estado de alerta-percepção, em auto-observação. Quanto mais presente você estiver no momento, no seu dia a dia, mais fácil serão as projeções astrais pela noite, durante os sonhos ou então durante as práticas. Continue subindo lentamente pela corda azul brilhante. Tome uma respiração bem profunda e mantralize comigo. Farao. Fa continue mantralizando até que você sinta que o seu corpo está flutuando. Fá. fa ra fa ra fa Fará Fará Fará ra fa ra fa fa la fa